queridos é uma grande alegria poder estar aqui e de alguma maneira participar né, desse time tantas coisas que você já ouviu e tantas coisas que ainda tem preparado o senhor para esse tempo eu eu tenho um relacionamento muito estreito com o Luciano sua família bem como ele com a minha família o Luciano ele tem nos abençoado há muitos anos na nossa igreja ali em São Paulo é, Deus deu o privilégio de unir os nossos corações também como família né? É, com bastante tempo ele é tão querido na nossa casa que eu tenho duas filhas a minha filha mais velha fã de carteirinha do Luciano um ano antes de se casar ela falou assim, pai, duas coisas primeiro eu não quero que você faça meu casamento. Eu falei, por que, filha? Porque eu quero que você seja pai, chore, faça vexame. Deu... Segundo, eu quero que você dê um jeito Luciano fazer meu casamento. E Deus pôde levar o Luciano. Só que eu arrumei um problema, a mais nova casou. Ela falou, pai, eu tenho duas coisas para te pedir. Primeiro, não quero que você faça meu casamento. E segundo, também quero que o Luciano vá lá. E Luciano pôde estar lá com a Kelly... E Deus tem unido os nossos filhos. Ano passado, a minha filha Milena foi para o Kansas, ali para a casa de oração estudar. E também o Jael foi junto. Né? E se tornaram grandes amigos. Estiveram no casamento do Jael, da Priscila. Eles estão tão ligados que até eles têm a mesma conta de telefone. Então, Deus tem nos dado uma aliança muito forte. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, dividir com você a palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, tem o seguinte tema, o que fazer entre a promessa e a posse? Repita comigo, o que fazer entre a promessa e a posse? Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, que nesta tarde, mais uma vez, a Tua palavra que é viva, verdadeira, penetrante, cortante, ela possa dividir a nossa alma daquilo que tem que ser colocado no nosso espírito. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é uma semente. E eu declaro que esta semente, ao ser lançada, vai encontrar uma terra preparada, adubada, apropriada para produzir. Eu declaro que esta semente não será roubada, eu declaro que essa semente não será sufocada Eu declaro que a semente não será distorcida Mas cumprirá o um propósito Para o qual o Senhor a lançou Em nome de Jesus Por gentileza, levanta a sua mão e diga assim O meu coração, meu coração é, uma é uma terra fértil E eu declaro, eu declaro Que a semente, é a semente Que a palavra do Senhor, palavra do Senhor. Vai, cair vai cair Numa terra adubada Preparada não se perderá, não será roubada, não será confundida, mas cumprirá o propósito para o qual ela está sendo lançada. Amém? Assim será. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. A partir do versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó e seus cavaleiros, e seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Peti Airote, diante de Baal Zefon, Aproximando-se faraó, os filhos de Israel Levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles Temeram muito e clamaram ao Senhor Disseram a Moisés Foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quieto. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós. Então disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim Dizes aos filhos de Israel que marche E tu levanta a tua vara Estende a tua mão sobre o mar Divide para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar a seco Sabe queridos, essa história está dentro de um contexto muito interessante Na verdade... Muito antes de tudo isso acontecer, Deus havia previsto esses acontecimentos. Se você for até Gênesis capítulo 15, quando Deus aparece para Abraão, ele faz uma promessa de um filho, nesse mesmo contexto, Deus avisa que Abraão teria um filho e depois esse filho teria um outro filho, que teria um outro filho, que teria um outro filho. E este então iria para uma terra alheia, e é isso que está lá em Gênesis capítulo 15, Deus falando com Abraão. E naquela terra, eles seriam escravos por 400 anos. E Deus faz uma promessa, diga se assim, promessa. Ele diz assim, depois deste tempo, preste atenção, depois que passar este tempo, eu tirarei vocês de lá, eu levantarei uma pessoa e vai tirar vocês de lá e vocês sairão com muitos bens. Esse texto de Gênesis capítulo 15 termina quando Deus diz assim, sabe por que isso? Porque chegou a hora onde a taça da minha ira contra este povo já chegou no seu limite. E aí vocês sairão daquele lugar. Entenda que em Abraão Deus faz uma promessa. Esta promessa nada mais era do que um complemento da promessa inicial de Deus. Deus havia dito a Abraão, quando ele saiu em Gênesis capítulo 12, que ele faria de Abraão uma grande nação, diga assim, promessa. Amém. Deus tinha prometido a Abraão que faria uma grande nação. Isto começaria por um filho. E você conhece a história, eu vou resumi-la o máximo possível. Abraão espera por um tempo, ele crê, e se lhe foi imputado por justiça, ele cria na promessa, a Bíblia diz que ele creu, isso foi deputado por justiça, então o que estava em questão não era fé. O que estava em questão não era se ele cria em Deus ou não. Ele deu sinais claros de que ele cria. Ele saiu para um lugar onde ele não conhecia. Abraão creu na promessa. Só que eu descobri algo. Deus tem uma sala de espera, fala assim, sala de espera queridos eu descobri que no céu existe uma sala de espera e se existe um lugar difícil de ficar é na sala de espera eu fui vendedor durante muitos anos inclusive nesse estado, trabalhei por cinco anos aqui em Vitória e eu visitava médicos eu trabalhava com material de radiologia e eu, trabalha, eu visitava médicos e eu me lembro Quantas vezes eu passei horas sentado na sala de espera, na expectativa de ser recebido, com o um coração desejoso de mostrar aquele produto, e quantas vezes aquela sala de espera me irritou, porque às vezes, depois de duas, três horas naquele lugar, a secretária dizia assim: olha, ele está muito cheio hoje, ele não vai poder te atender, volte daqui a uma semana. Não foi diferente quando também, passando por um momento de adversidade de saúde, que envolveu a minha família, de uma maneira específica a minha esposa, diante de um diagnóstico difícil, nós fomos nos encontrar com um médico especialista naquela enfermidade. eu me recordo que, naquele dia, querendo ouvir algo, nós ficamos naquela sala por 3 horas e 40 minutos com o um exame na mão, querendo ouvir algo, foi o dia mais difícil, foi o tempo de espera mais complicado da minha vida. Como não lembrar, quando Deus nos chamou para o Ministério de Tempo Integral, nós tínhamos comprado um imóvel no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, e diante daquela expectativa de morarmos naquele lugar, Deus foi de maneira muito clara, Ele nos deu uma ordem muito clara, Ele falou assim, vocês não vão morar nesse lugar. E era um apartamento bom, era um apartamento na Barra da Tijuca, de frente para o mar. Era o nosso sonho, eu como empresário, lutei para conseguir aquele apartamento. Fizemos planos, projetos para aquele apartamento ficar pronto. Me acordo um dia que a minha esposa foi visitar o imóvel já em finalização, e Deus falou para ela, quando ela chegou na sacada, olhando aquele mar, Deus falou assim, você não vai morar aqui. E ela falou assim: Mas não pode ser é o nosso sonho, porque nós não vamos morar aqui. Dias depois, eu tenho uma experiência muito semelhante, e eu fiquei naquela expectativa, Senhor, o que vai acontecer? Até que Deus claramente nos deu uma palavra, que nós devíamos, não devíamos ir para aquele lugar, e era algo que a nossa, nossa imagem não entendia, e Deus nos tirou da cidade, nos levou para Curitiba. Nós ficamos com aquele, aquele gostinho de criança que viu pirulito e nos chupou. E nós ficamos por muito tempo, Senhor, responde, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos deixou lá, até que no dia, no carnaval de 1978. 1998. Errei por 20 anos, até que no carnaval de 1998, seis meses depois que nós tínhamos saído, e da data, eu estava na cidade de Curitiba, já pastoreando uma igreja, e eu cheguei na minha casa, na quarta-feira, de cinza, e nós só clamávamos, o Senhor responde, por que o Senhor não nos deixou morar naquele apartamento, por que o Senhor nos tirou daquele lugar? E quando eu cheguei na quarta-feira, na minha casa, a minha esposa estava com um telefone em lágrimas, e ela falou assim, amor, agora eu sei, por que, que Deus não nos deixou morar naquele lugar? Porque naquele carnaval de 1998, caiu o famoso Palace 2 ali na Barra da Tijuca, do Sérgio Naya. O apartamento 1401 tinha sido a nossa aquisição, nós íamos morar lá no mês de julho, nós passamos seis meses inquietos, Deus, por quê, por quê, por quê, até que seis meses depois, Deus falou assim: Sabe por quê que eu tirei? Porque eu te amo e eu tinha coisa melhor para você. Não foi fácil esperar. Não foi fácil esperar. E se não fosse muito a espera, veio o segundo questionamento, e o dinheiro que nós colocamos lá? E não havia sido pouco recurso. E começou-se um processo, até que um dia, Deus nos deu uma palavra, um ano e oito meses depois, que o Senhor moveria de maneira sobrenatural, para que nós recebêssemos o nosso dinheiro, de todos os moradores, Somente 10 pessoas receberam dinheiro de maneira sobrenatural. Nós recebemos tudo o que nós investimos com juros e correção monetária. Duas coisas que eu aprendo. Primeiro, vale a pena obedecer a Deus. Segundo, não se precipite. Deus tem a hora certa. Aprenda a lidar com a sala de espera de Deus. E se existe alguém que entendeu de sala de espera, foi Abraão. Se existe alguém que conheceu esse lugar chamado sala de espera, foi Abraão recebe uma promessa aos 76 anos de idade, 75 anos de idade, aos 86 anos de idade, Deus aparece para ele e diz assim, Abraão, ainda não é hora. E somente aos 99 anos, Abraão então é liberado para receber aquilo. Abraão, ele passa praticamente 25 anos na sala de espera. E algumas coisas impressionantes da vida de Abraão me chamam a atenção. E eu poderia enumerar muitas das experiências, mas eu quero me reportar uma experiência só. Um dia Abraão, angustiado daquela espera do filho, que não vinha. A espera do filho, a promessa que Deus tinha dado para ele, e esse filho não vinha. Um dia Abraão está andando e ele falando com Deus, Senhor, como se dará isso? O Senhor disse, eu criei. Mas como isso vai se dar? Por gentileza, entenda que o problema não está na pergunta. O problema está no porquê você pergunta. Por que, que eu digo isso? Porque se você observar a experiência de Maria, mãe de Jesus, e a experiência de Zacarias, eles fazem a mesma pergunta ao mesmo anjo. As mesmas perguntas ao mesmo anjo. Então o problema não está na pergunta. Você pode perguntar, você pode questionar, é lícito, não é pecado. O problema é por que você está questionando. Porque o anjo chega e diz assim, Zacarias, você vai ter um filho. Ele diz assim, mas como vai se dar isso? E fica, e fica mudo. O anjo chega para Maria e diz assim, você vai ter um filho. Ela diz, como vai se dar isso? E é chamada bem-aventurada. O mesmo anjo, a mesma pergunta, só que uma resposta diferente é por quê? Porque a questão não é se você tem perguntas ou não É por que você está perguntando Você está perguntando porque você quer saber Como se portar para isso Ou você está perguntando porque você não acredita naquela palavra Tem muitas vezes que, um problema, querido Eu não preciso entender o porquê, precisa sim Ah, eu quero saber para quê O para quê é uma consequência do porquê Bem intencionado O para quê é uma resposta de um porquê cheio de fé E não um porquê de incredulidade Então queridos, pode perguntar sim senhor, como se dará isso? Não foi isso que Manoá fez? Não foi isso que Manoá fez? Quando o anjo aparece para sua esposa e promete sanção E ele diz assim, gente eu quero entender esse trem Manda aparecer de novo para mim e o anjo aparece, e depois que o anjo aparece, ele diz, tudo bem, está tudo ok, mas como eu vou criar esta criança? Entenda que o problema não está na pergunta, está no porquê você perguntou. O que estava a questão de Manoá, não era dúvida, era simplesmente ter um pouco mais de informação, como se portar enquanto esperava. Deus havia prometido a Abraão, que ele teria um filho, ele teve esse filho, chamava-se Isaac dentro da mesma profecia a Bíblia fala que este filho teria um filho você conhece, chama-se Jacó o filho de Jacó ainda dentro da mesma profecia de Gênesis capítulo 15 tem um filho chamado José e complementando a profecia José vai para o Egito passa 400 anos, então diga assim a promessa a promessa se deu, se deu em Abraão mas ele avisou que não seria da sua geração, tem algumas promessas que Deus vai fazer você vivê-la, tem outras que seus filhos vão viver, e Deus havia preparado Abraão, e Abraão precisava aprender a lidar com essa sala de espera, o texto que nós lemos se insere como parte do cumprimento profético de Deus. Passados 400 anos que José tinha chegado no Egito, se levanta Moisés e como profetizado, do jeito que foi profetizado, do jeito que foi prometido, Deus tira o povo e sai com muitos bens conforme a profecia de Abraão. Só que passa-se um tempo, agora Moisés começa a levar esse povo, porque Deus havia dito, eu vou dar a vocês, uma terra espaçosa, uma terra farta, uma terra que manda leite e mel, uma terra de fartura, ele estava dizendo assim: esse tempo de escravidão está acabando, chegará um tempo de fartura, chegará um tempo de abundância. Eu tenho algo para dizer para você, querido: quando você aprende a esperar, o tempo de abundância vai vir. Quando você aprende a lidar nesse tempo de espera Quando você entende o processo de Deus E você se dá o processo de Deus Não tenha dúvida Você vai viver um tempo de fartura Aleluia. Não é isso que está em Isaías capítulo 64, versículo 4 Porque desde a antiguidade nunca se viu com os olhos Nunca se ouviu com os ouvidos Um Deus além de ti Que trabalha por aqueles que aprendem a esperar Mas Deus só trabalha por aqueles que aprenderam a esperar. Eu sei que tanto você como eu temos promessas. Quem aqui tem uma promessa? Mantenha sua mão levantada. Quem aqui tem uma promessa? Agora abaixa a mão. Quem aqui já está vivendo essa promessa? Agora, quem ainda não está vivendo o que Deus prometeu? Na sua plenitude. Então deixa eu dizer, oh, queridos, a minha mensagem hoje é para você o que fazer entre a promessa e a posse. O que fazer quando nós estamos nesse lugar que nós podemos chamar de sala de espera de Deus. Para mim o grande problema está exatamente nesse espaço de tempo entre a promessa que eu recebi e o cumprimento dela, e o que nós fazemos nesse espaço de tempo, determina o cumprimento integral da promessa, ou o cumprimento parcial, daquilo que Deus falou. Aquilo que Deus colocou no meu coração, é uma tarde onde eu quero instruir você, com base nesse texto, como se portar, enquanto a promessa não chega? Enquanto a promessa não se cumpre, Deus havia tirado o povo de Israel, conforme prometeu com mão forte. Deus havia tirado o povo de Israel com muitos bens, conforme ele prometeu para Abraão. Só que agora o povo estava caminhando para a posse, caminhando para essa terra de fartura, caminhando para esse lugar de propósito. E eles estão saindo. Até que nesse determinado momento, a Bíblia diz que de repente, fala comigo, de repente, um dos grandes problemas de saber lidar com a sala de espera são os de repente. De repente eles olham para trás, está o passado cobrando preço. De repente eles olham para trás, Faraó no encalço deles. De repente eles olham para trás e o problema que parecia que tinha ficado para trás volta. Você já viveu isso? Você está diante de uma promessa, Deus te dá a vitória e quando você olha para trás, está lá o um problema de novo. Nesse texto, a Bíblia dizia que de repente eles olham, está ódio de novo no pé deles. Aquilo que eles já tinham vencido, vira um fantasma de novo na vida deles. Só que em seguida você vai ver que eles olham para frente e diante deles tem um mar. Eu costumo dizer que se atrás, o inesperado voltou, à frente, o que você via era impossibilidade. Quem conhece a geografia do ambiente vai entender que onde eles estavam, de um lado era montanha, de outro lado era outra montanha. Repita comigo, atrás, atrás. Um, problema um problema antigo, um antigo. que voltou. Na frente, uma impossibilidade. Nos lados, uma limitação. Essa era a realidade. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo de uma promessa. A impressão que eu tenho, olhando esse quadro, se eu estivesse ali, eu ia chegar para minha esposa e dizer assim, amor, está tudo perdido. <risos> olhando para trás... Problema antigo, olhando para frente uma impossibilidade, olhando para os lados uma limitação, você já se viu em situação como essa? Onde você está diante de uma promessa, Deus lhe fez uma promessa, há algo de Deus sobre a sua vida, e quando você está mais animado porque aquilo está perto para acontecer, lá está o problema de novo. E às vezes o problema é tão sério que não é mais problema, é problema. Não é mais problema, é problema. É tão sério que vira um problema. Você tenta ser animal, olha para frente, um mar de impossibilidade. Você não consegue enxergar nada pela frente. Você tenta olhar para o lado, limitações, limitações e limitações. Sabe, queridos, quando tudo parece perdido, esse texto nos ensina algumas verdades. Primeira verdade, quando você está entre a promessa e a posse e tudo parece perdido, primeira coisa que esse texto me ensina, não se esqueça de quem te fez a promessa. Primeira coisa que você precisa entender é que o Deus que te fez a promessa não será a primeira vez que Ele vai cumprir. Primeira coisa que eu entendo nesse texto Quando tudo parece perdido na nossa vida Lembre-se das vitórias que Deus te deu até aqui Quando tudo parece impossível Quando o problema volta, quando o impossível está à frente Quando as limitações estão do lado Lembre-se que o Deus que te prometeu lá atrás Continua sendo o mesmo Deus Pastor, como assim? Deus havia prometido que tiraria eles E Deus tirou, sim ou não? Deus prometeu que eles saíram com muitos bens Eles saíram, sim ou não? Diga assim, eles conheceram Eles conheceram Um Deus Que tirou eles Do passado Por causa de uma promessa Esse mesmo Deus É o Deus Que agiria No caso impossível Sabe que eles iam descobrir algo, quando tudo parece perdido e você não enxerga o horizonte para frente. Eu tenho uma notícia para te dar, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se que o Deus que te curou lá atrás, que te tirou lá atrás, que arrumou um emprego para você lá atrás, o Deus que te livrou lá atrás, continua sendo o mesmo Deus no momento da luta. Aquele povo sofria a síndrome do esquecimento da vontade de Deus. Aquele povo sofria a síndrome da ingratidão. Porque quando Deus tirou, através de dez pragas, aquele povo tinha uma referência de um Deus fiel. E nesta hora era hora de manifestar, de trazer à memória aquele Deus que os tirou do Egito. Sabe qual é o nosso problema? É que na hora da luta, na hora da dor, parece que dá um branco na nossa cabeça e nós esquecemos o que Deus já fez. Há um cântico no cantor cristão que ilustra para mim muito bem esta experiência. Quando o compositor, o poeta diz, quantas bênçãos, quantas, quantas são, recebidas da divina mão. Se uma a uma fosse contada de uma vez, ficaria surpreso de ver o quanto Deus já fez. Quando tudo parece perdido, não se esqueça que Deus que te prometeu esta verdade já cumpriu outras verdades na sua vida. Me recordo no ano de 2011, minha esposa foi acometida de, um, de uma, enfermidade, uma enfermidade, uma seta de morte sobre a vida dela, um câncer. Foi um momento muito difícil, extremamente difícil. E ela esteve desenganada. E por 48 horas, ela esteve totalmente inconsciente, entubada, com um diagnóstico de que ela não viveria. eu me recordo nessa ocasião, onde, como igreja, como equipe, e fazendo uso daquilo que o pastor Cláudio pregou antes daqui, eu me recorri aos amigos, o pastor Luciano foi um dos parceiros de oração, e nós vimos Deus de maneira miraculosa tirar a minha esposa do diagnóstico de morte e da noite para o dia da noite para o dia Deus trouxe a vida de volta e ela está totalmente curada três anos depois eu sofri de uma enfermidade e eu me recordo que eu peguei uma superbactéria por causa de, de, um, de um procedimento e eu fui para a UTI. Eu estava naquela UTI por 15 dias. Uma máquina de um de de volta e eu chorava. Eu dizia, Senhor Deus, eu tenho tanto para fazer. Eu tenho tanto para fazer, eu tenho tanto para fazer. Senhor, Senhor, por que você não me cura? E sozinho naquela UTI, consciente mas com o diagnóstico de perder os dojins. Deus me fez lembrar que ele havia curado a minha esposa três anos antes. E Deus falou assim, será que o meu amor pela sua esposa é menor do que por você? E naquele dia, com muita dificuldade, eu me ajoelhei naquele leito daquela UTI. E eu falei assim, eu chamo o Deus das bênçãos do passado. Para as bênçãos do presente. E naquele momento, queridos, creia você, e eu gostaria que você cresça ou não, depois de 15 dias daquela UTI, no dia seguinte, o médico chegou e falou assim: O que aconteceu com o seu rim? Há um poder na gratidão, quando você reconhece o que Deus já fez crendo que Ele vai fazer hoje, de novo, na sua vida. Entre a promessa e a posse, a primeira coisa que você precisa entender é que o Deus que agiu na tua vida ontem, vai agir na tua vida hoje. O que, que aconteceu com esse povo? Ele tinha uma memória curta eles esqueceram de dez pragas, eles esqueceram dos milagres, eles esqueceram da maneira sobrenatural, agora eles estão olhando o quadro da impossibilidade, ele diz assim, não seria melhor ter morrido no Egito, não seria melhor, querido, o que eles estavam dizendo é, nós não cremos que o Deus de ontem é o Deus de hoje, eu tenho uma palavra para te dizer, Deus não mudou e aquilo que ele fez ontem, ele vai continuar fazendo na tua vida. Segunda verdade, que você precisa entender quando tudo parece perdido quando a sala de espera está demorando demais quando você está no processo entre a promessa e a posse a segunda coisa que eu aprendo desse texto, não declare o que você não quer que te aconteça, repita comigo, não declare o que você não quer que te aconteça sabe queridos esse povo chegou e falou assim não não foi isso que dissemos? Não foi isso que nós prevíamos? Não era melhor morrer no Egito? Nós não te dissemos isso? Porque era melhor ser escravo lá do que morrer aqui? Deixa eu lhe contar um segredo. Quando tudo parece perdido, não use a sua boca para atrair aquilo que você não quer viver. Uma das coisas... O que eu mais vejo em momentos de luta são pessoas abrindo inoportunamente, indevidamente a sua boca para amaldiçoar a si mesmo. Eu aprendi algo, queridos: o que você declara, você estabelece como ato profético sobre a sua vida. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo começou a declarar, era melhor ter ficado lá. Nós sabíamos que ia morrer diante de um quadro de adversidade. Aquele povo cometeu um erro fatal. Começou a profetizar contra aquilo que Deus falou a respeito deles. Começou a profetizar contrariamente. Eles estão dizendo assim, é isso que nós sabíamos que ia acontecer. Eu descobri algo, queridos. Algumas atitudes nossas, nada mais é do que uma atração por coisas que nós não gostaríamos de experimentar. Você já viu aquele tipo de gente que diz assim, pastor, eu tenho um medo tão grande do meu marido me trair. Profetizou. Pastor, eu tenho medo de perder emprego. Pastor! Eu tenho medo que meus filhos se percam. Eu aprendi algo. O medo tem um odor. Eu vou lhe explicar. O medo tem um odor. O medo tem um cheiro. Jó diz assim, aquilo que eu mais temia, eu atraí. O medo atrai. E um dia pensando sobre isso, Deus me deu uma figura no mundo natural. Você sabia que cão fareja medo? Você sabia que o cão fareja medo? O cão morde quem demonstra sentimento de medo. E eu descobri que no mundo espiritual, o cão fareja medo. Jó diz, o que eu temia? Me sobreveio. Pastor, eu tenho tanto medo. Bom, atraiu. Diga assim, não declare. Nunca declare. O que você não quer. Que te aconteça. Vigia seus sentimentos. Para não atrair. O que você não quer que te aconteça. Uma das coisas mais difíceis. Quando você está vivendo o momento entre a promessa e a posse. Uma das coisas mais difíceis é você se manter confiante. É você ver as impossibilidades. E eu gosto da experiência de Abraão. Quando Deus dá a ele dois símbolos para esses momentos de luta. Um dia, Abraão está andando, falando com Deus sobre esse tempo de espera e Deus diz assim, Abraão eu continuo sendo o mesmo Abraão e Deus dá dois sinais para Abraão dois sinais, Deus diz assim, Deus diz assim Abraão, olhe para o céu e Abraão olha para o céu Abraão levanta os olhos e diz assim, você consegue contar essas estrelas? Abraão olha assim, levanta a cabeça e fala assim, não eu não consigo aí Deus diz assim, sabe Abraão, agora eu quero te dar um segundo sinal, olhe para a areia e Abraão abaixa a cabeça e ele olha para a areia. E Deus pergunta, Abraão, você consegue contar esses grãos? Ele falou assim, também não. Eu perguntei, Deus, por que o Senhor deu esses dois sinais? E Deus falou muito claramente. Sabe por quê? Porque o dia que está tudo bem, as coisas estão indo tudo bem, você está feliz contando estrela, a promessa de Deus vale. Mas o dia que você está triste... E está dando tudo errado, e você está de cabeça baixa, a promessa de Deus continua valendo. Se você não entendeu, eu vou repetir. A promessa de Deus independe do seu humor, ela é verdadeira e se cumprirá. Precisamos aprender que na sala de espera o meu humor não pode interferir na minha fé. A minha espera Aquilo que eu estou enxergando, as impossibilidades, as limitações, o passado de novo. Isto não pode interferir na minha fé. Eu quero dizer para você, enquanto não chegar a promessa, vigie a sua boca. Cuidado com aquilo que você declara. Terceira verdade nesse texto. Quando tudo parece perdido. Entre a promessa e a posse. Profetize o que Deus disse que ia acontecer. Enquanto um grupo de pessoas estava ali dizendo assim, ah, era isso que nós temíamos, ah, era isso que nós temíamos, era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado no Egito, era isso que nós temíamos. Deus chama Moisés e Moisés diz assim, calai-vos, ficais quietos, Sossegue a sua alma Sossegue a sua alma Porque o Deus que prometeu É o Deus que vai cumprir E estes egípcios que vocês hoje veem Nunca mais vocês vereis Se você não entendeu Eu vou lhe dizer Pois toma palavras assim Se vocês profetizam contra vocês Eu profetizo a favor de vocês A terceira verdade Enquanto a promessa não se cumpre Declare o que Deus disse que faria Quantos aqui tem uma promessa de Deus? E é que a tua mãe diga assim Senhor, eu creio na promessa Senhor, eu aprenderei A esperar Confiantemente Senhor, se no processo de espera As coisas não saírem como eu penso Se atrás volta o problema Se a frente tem possibilidade Se aos lados tem limitação Eu me lembrarei Do Deus que me prometeu Eu usarei a minha boca para profetizar o que eu creio e não o que eu não creio. Mas existem ainda outras verdades nesse texto. Entre a promessa e a posse, não pare. Enquanto a promessa não cumpriu, não desanime. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, por que você está voltando a me clamar? Eu já não disse o que faria. <risos> Diga ao povo que continue avançando. Muitas vezes, as impossibilidades, as limitações e o retorno de algo que já tínhamos vencido têm o poder de nos paralisar. Entre a promessa e a posse, aprenda a caminhar sem parar, mesmo que numa velocidade menor. Gosto demais das experiências de alguns heróis da nossa geração. Entre eles, algumas cenas inesquecíveis e incansáveis de ver. De pessoas que foram feridas durante a jornada de uma corrida. Mas a convicção de que ela precisava chegar era tão grande. Que não importa o quanto ela estivesse cambaleando, estas pessoas são mais lembradas do que quem ganhou a corrida. Se você não entendeu, eu vou te dizer. Ninguém lembra do nome de pessoas que não aprenderam a persistência. quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós lemos a história dos heróis da fé, e nós sabemos o nome de todos eles, mas ninguém lembra do nome dos covardes, ninguém lembra do nome daqueles que desistiram, o Senhor está dizendo nesta tarde para você, mesmo, que ainda não tenha chegado a posse da promessa de Deus. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. E não pare. Entre a promessa e a posse. Continue marchando. Continue marchando. Continue marchando. Continue marchando. Continue marchando. Sabe o que eu aprendi, queridos? é que quando você chega ao ponto de confiar em Deus entre você e a promessa só tem um marzinho michuruca sabe o que eu descobri? que quando você entende e crê que o Deus que te prometeu vai te levar aquilo que parecia impossibilidade nada mais é do que um monte de água michuruca, sem valor. Pastor, o que você está dizendo isso? Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que parecia impossível, Deus fez assim. O que que era aquele mar para um Deus que todas as águas, todos os oceanos, cabem na palma da sua mão? Diga assim, aquilo que parece grande demais, parece grande impossível demais, demais. Impossível aquele, mar aquele mar de impossibilidade, de impossibilidade. Nada, mais é nada mais é do que uma poça é d'água na mão de Deus. Na mão de Deus. <risos> Estou procurando ser bastante objetivo, eu sei que vocês passaram bastante palavras a respeito disso eu quero concluir essa ministração que Deus colocou eu perguntei a Deus, Senhor, por que? por que o Senhor colocou essa palavra no meu espírito? e Deus falou assim, tem muita gente desistindo tem muita gente entregando as pontas tem muita gente entregando tem muita gente que já abriu mão da promessa. E eu venho como profeta nessa tarde dizer, a promessa de Deus ainda está valendo. Sabe, queridos, meu encargo não foi trazer uma palavra para o teu ânimo, foi dizer, Deus me mandou nesta conferência dizer, não é hora de você desistir. Não é hora de você parar. Não é hora de você entregar aquilo que Deus te prometeu. Ainda, ainda que pareça impossível. Ainda que você veja limitações. Ainda que o mal do passado vencido tenha voltado. Nesta tarde, Deus diz, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E termino dizendo, qual é o método de Deus para acabar com esse impossível mukirana, michuruca, sem vergonha, que a gente vê de maneira tão grande. Porque para nós, o mar é uma impossibilidade, mas para Deus é uma pocinha d'água. E eu termino dizendo, o mesmo método, Deus usou para cumprir a promessa dele para Israel, ele vai usar para cumprir na tua vida o que ele prometeu se você não se recorda, alguns versículos da frente, a Bíblia diz que soprou um vento, fala comigo soprou um vento de novo, soprou um vento soprou um vento a Bíblia diz que soprou um vento e esse vento abriu a impossibilidade. Eu tenho uma notícia para te dar. Nesta tarde, vai soprar um vento nesse lugar. A Bíblia diz que veio um vento do Oriente. Você sabia que todas as vezes que a Bíblia se dirige ao Oriente, ela está se dirigindo ao lugar de Cristo. Todas as vezes que você vê a palavra oriente na Bíblia, é o lugar da onde sai a sua bênção. É o lugar onde está estabelecida a sua bênção. A Bíblia diz que veio um vento do oriente e soprou sobre aquela impossibilidade. E aquilo que estava separando a promessa da posse. Foi totalmente eliminado. E a Bíblia diz que o povo passou naquele lugar. E não só passou para aquele, naquele mar, mas de um lado e do outro. Havia proteção para a conquista. Eu quero terminar dizendo, por gentileza, me ajuda. eu digo isso como profeta do Senhor Deus colocou uma convicção no meu espírito que nesta tarde alguns ventos vão afastar as impossibilidades de promessas que foram feitas sobre a sua vida primeiro você precisa aprender que entre a promessa e a pós você não pode tirar da memória Aquilo que Deus já fez por você Seja grato Segundo Não use a sua boca Para profetizar contra a promessa Terceiro Abra a sua boca Para declarar Aquilo que você crê Que vai acontecer Quarto Não pare Não pare Não pare porque entre você e a promessa, só tem um marzinho Mukirana que Deus dissipa com o sopro do Oriente. Eu queria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Eu queria que nessa tarde você pudesse fechar os seus olhos. Eu queria que se trouxesse a memória. As promessas daquilo que Deus Deus falou para você eu queria que você trouxesse na memória aquilo que Deus prometeu e até aqui não se cumpriu quem sabe é uma promessa de paternidade quem sabe uma promessa de uma gestação que não chegou quem sabe uma promessa de ministérios que ainda não foram ativados quem sabe uma promessa situações que precisam ser revertidas na sua vida e os anos estão se passando e você está na sala de espera e você está na sala de espera de Deus eu ouso dizer, queridos que nesta tarde Deus me trouxe aqui porque Deus me disse, vou tirar algumas pessoas da sala de espera querido, eu estou dizendo isso sem nenhum tipo de vulgaridade Não estou dizendo isso para te impressionar Eu estou dizendo isso porque eu estou de um encargo Eu estou debaixo de um encargo de Deus Para liberar algumas pessoas da sala de espera Quando eu liguei para a esposa e falei assim Amor, eu... Deus está me dando essa palavra Ela falou assim, mas pregar isso na casa de Zadok Eu falei, não, vou, não importa onde eu vou pregar Eu preciso ser obediente à palavra do Senhor eu me lembro que a esposa falou assim, mas você não falou que ia pregar aquela palavra? Eu falei, é, é essa a palavra. É essa a palavra. Deus me trouxe muita convicção a respeito do que eu precisava fazer. E eu tenho certeza absoluta que nesta tarde, algumas impossibilidades serão dissipadas por esse vento do Oriente com os males de impossibilidades Deus vai começar a mudar a sua visão Deus vai começar a mudar a sua expectativa de coisas que pareciam impossíveis eu queria que você trouxesse a memória enquanto nós adoramos ao Senhor situações pelas quais você está debaixo de uma promessa e ainda não se apropriou dela não tomou posse dela Senhor, obrigado por essa tarde tão preciosa. O Senhor, o Senhor sabe, ó oh Deus, a promessa que o Senhor fez a cada um de nós. As suas promessas têm um sim e têm um amém. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta tarde o Senhor me trouxe um encargo da liberação desse tempo de espera entre a promessa e a posse obrigado Deus porque eu estou debaixo de uma convicção do teu espírito que nesta noite vai soprar um vento do oriente neste lugar nesta noite alguns mares de impossibilidades vão cair e assim como foi profetizado é um tempo novas e esse tempo chegou e esse tempo é hoje e esse tempo é agora Senhor nós declaramos muda os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor enxerga muda os nossos lábios para falar aquilo que cremos reteia os nossos lábios para não profetizar contra a tua promessa ajude-nos a continuar marchando e permita-nos viver a experiência do vento do oriente sobre oh. dizer que a tua mãe declara comigo, diga assim Nesta noite, nesta tarde, eu declaro que as promessas do Senhor tenho um sim e tenho. Um amém. Eu declaro que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, eu trago a memória, as vitórias do passado, os livramentos do passado, o cuidado do passado. As promessas do passado que já vivenciei e eu declaro que o mesmo Deus que agiu no passado vai agir hoje eu declaro em nome de Jesus que esse é o tempo de experimentar saiu da minha boca contra a promessa eu declaro cancelada no mundo do espírito toda palavra inoportuna contrária à promessa e eu profetizo que eu creio que esses inimigos que me assolam hoje que me separam hoje nunca mais nunca mais eu declaro que eu não vou parar Porque a minha frente só tem o um mar Que não é nada para Deus Só para hoje o vento do oriente E libera a posse da promessa Em nome de Jesus, aleluia, amém